São 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil está no ar. Bom dia. Bom dia a todos. A escola onde uma menina foi esfaqueada retomou as atividades, reunindo pais e alunos para falar sobre o episódio de violência. O ataque aconteceu em meio a uma série de casos de agressão entre estudantes. Isso que é torcida, né? A que escola máximo. inteira vibrando. Que emoção, Arrepiei. Você que jogou basquete, Mariana, Nossa, como é difícil, né? É difícil, mas para quem enxerga... De olhos fechados, por exemplo, seria quase impossível. Lindo, adorei. Fala Brasil termina com essa linda imagem. Para você é um ótimo dia. Fique agora com o Hoje em Dia, César Filho, meu rei. É, bom, bom dia, dia bom hoje é dia, dia de Salvador, Sérgio. né? É isso aí, bom dia Sérgio, bom dia Mariana Daqui a pouquinho nós vamos mostrar outros destaques internacionais Imagens incríveis no nosso Aconteceu no Mundo E com relação a esse relógio dos astronautas, ele seria muito bom pra mim Eu até pegaria a fila, porque eu vivo no mundo da Lua, entendeu? Então seria perfeito, uma combinação extraordinária, né? Mas quem sabe um dia Não acredito que você falou isso Um beijo enorme pra vocês, boa terça-feira e até amanhã se Deus quiser